O acolhimento dos calouros, né, que é realizado uh, pelo Núcleo de Engenharia Educacional, pelo NID, aqui da Escola de Engenharia, ele, ele vem para fortalecer nossas as relações, enquanto calouros, professores e veteranos da Escola de Engenharia. Então ele tem esse intuito de, de acalentar, de dar um, uma boa recepção para eles se sentirem motivados. Né? Uma das questões é essa. Enquanto o Núcleo de Engenharia Educacional também percebe que uh, fazendo com que esses laços fiquem mais fortes, eles sintam-se acolhidos, também mais para frente nós temos rendimentos, temos ganhos. Né? Enquanto calouros, enquanto as disciplinas, a questão de, de envolvimento com os professores, né? de se sentirem -se mais próximo dos professores e também mais próximo da URGS, entender que a URGS ou a Escola de Engenharia, eles podem chegar perto dela, que ela não é um monstro muito grande, que as pessoas que estão aqui são extremamente acessíveis, estão prontas para recebê-los da melhor forma possível.